para a correção do sorriso gengival. É um grande prazer ter você aqui junto comigo nessa jornada que eu tenho certeza vai modificar o teu jeito de enxergar esse problema que é o sorriso gengival e também, claro, né, conseguir estar mais é, seguro uh, para realizar esse procedimento. Eu quero te dar os parabéns. Por... Em relação aos dentes, né, eu vou ter que analisar a coloração dos dentes, a posição, a forma, e principalmente para essa, essa abordagem da correção do sorriso gengival, a gente vai ter que pensar no tamanho das coroas dos dentes. Primeiro, a gente precisa definir como é que a gente vai fazer a mensuração das coroas clínicas. O né? primeiro passo para a gente fazer a mensuração das coroas vertical seria entre o segundo e o Formam dois triângulos envolvidos, do zênite até a borda. Até fazer essa comparação, então, são valores médios coronais a essa coroa clínica aí. É uma grande exposição de gengiva no sorriso. Resolveria já. Então, quando a gente se depara com uma situação onde é, a gente não cumpre. Esses requisitos que a gente viu agora há pouco de contorno das margens gengivais, tamanho adequado das coroas clínicas, relação desses entes, desses entes gengivais com a borda inferior do lábio superior. Então, a gente não tem essa, essa harmonia entre esses componentes do, do sorriso. Vamos lá pessoal, vamos dar início a nossa aula número 7, finalizando o primeiro módulo do nosso curso passo a passo online para a correção do sorriso gengival. E agora a gente vai falar sobre a finalização desse planejamento, dessa parte de diagnóstico, que é sobre a necessidade ou não de fazer guias cirúrgicos.